Calma, que estou querendo me matar. mother is Fudeu. Caralho, me mataram! Bye, bye. Quase, hein? Quase. Hey bro, come here. Vem aqui. <risos> Ai, caralho. Ah, maluco, vai. Vai, vai, vai, vai, vai, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Morre, morre, morre, morre, morre, morre, morre, morre, morre, morre, morre, morre, morre, Tô aqui, alguém pegou o manto da minha mãe, hein. Vem aqui, Tiffany. <risos> Ele tá com canivete. Tá, não. Pai, pai, Tiffany! E bugou, tá bugou o jogo. <risos> hey, brother! acho que não tá aqui. Não tá aqui. <risos> <risos> Ai caralho, <risos> velho. Ai meu Deus do céu. Venha. Hum, me pegaram. Ah, volta, Jason. Volta. Hum, tiraram minha máscara, viado. Caralho, eu tô fudido se eles me pegarem. Ô. Oh. Calma, que eles estão querendo me matar. Jason. A está falando com você. Deu, Caralho, me mataram. Findem. Mano, eu não acreditei que eles iam conseguir, velho. Juro pra vocês. Caralho, viado. O maluquinho foi muito ligeiro, mano. Eu tentei resistir ainda, eu tentei voltar não consegui, moleque. Caralho, que absurdo, viado. Me mataram de Jason, mané. Caralho, viado. Foda, hein? Só foi Foda. <risos> Bom, mesmo assim, deixe seu like, galera. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like aí, avaliar a partida. Tamo junto, rapaziada. Valeu, falou.